Esse é o nosso primeiro vídeo. Vamos aprender como trocar o tacão, o taquinho, o saltinho do sapato. Aqui um está gasto, o outro está totalmente acabado. Com um alicate de sapateiro, você vai segurar a parte metálica e vai sacá-la. Com o mesmo alicate de sapateiro, vai tirar a parte plástica vai descartá-la, arrancar a parte metálica, você vai escolher um que combine com a cor da sola do sapato e que tenha o tamanho adequado, você já separa os dois que tenham a mesma medida, em cima do pé de ferro ou bigona de sapateiro, você vai bater, Saltinho não há necessidade de cola. Na maioria das vezes, quando for necessário, vai ser avisado. Esse foi o tempo que se levou para trocar o par de salto feminino. E o que acontece? Essa é a nossa primeira aula. Outras virão.